Vamos para algumas notícias, Paulão? Deixa eu pegar aqui só, a Monique separou aqui para a gente. Aliás, tem uma entrevista muito boa dela lá no nosso site, gente. acompanha a Monique superou uh! um câncer de mama. É muito importante aqui. Mas está assistindo Last of Us, Paulão? Eu fiz o um resumo <risos> lá do sexto capítulo. Tô, eu estou. Eu lembro de você, nem de estar a gente falando, não, a gente não vai fazer uma <risos> resenha de episódio a episódio, mas... Uh, uh, uh, mas eu quebrei um... meu próprio juramento. Ah, não, a série está muito boa. A série está muito boa mesmo. É, eu estava conversando com algum, alguns amigos que também estão acompanhando a série, e uma coisa que a gente concluiu ali foi: séries são a melhor forma. A, a, a, uma boa tradução para a experiência de game, porque comparando com a gameplay do, do, do, do Last do of Us Parte 1, eu acho que é, os espaços ali entre as batidas da, da narrativa. É, são preenchidos muito por gameplay de você coletar recursos e montar armas e matar clickers. e, e... Você está viajando de um, de um local, de um, de um local para o outro e de uma cena para a próxima, certo? Uhum. Uh, o jogo, ele é um tanto espaçado. O filme, eu acho que ele é um pouco apressado demais. Você teria que Sim. colocar muitos... E, geralmente os roteiros de filme acabam com jogos por causa disso, né? É Mói um, totalmente o, o pacing ali da, da narrativa. E não só... Eu acho que mais jogos como série é o que a gente vai ver daqui pra frente, porque não só é mais fácil de cancelar, Netflix, Holol, uh, como também eles uh, um, separam melhor os eventos. Então, o último episódio que a gente viu, por exemplo, foi a chegada do Joel e da Ellie a Jackson, né? Onde o irmão, o Tommy, uh, o irmão do Joel, está, e a gente viu várias cenas uh, que estão presentes no jogo e que elas são meio que espaçadas por esse loop de, de gameplay em que você tá pulando de cobertura em cobertura, atirando numa galera, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas até, na série faz um sentido muito mais... É muito mais lógico o que tá acontecendo. Uh, a gente não precisa uh, uh, gerar conflito entre os personagens, botando um obstáculo de gameplay entre eles. O, o conflito ele ali por si só ele não precisa ser estimulado ele não precisa ser inflado e eu acho que esse episódio mostrou muito como a, a, a narrativa de, de alguns jogos ele pode se beneficiar disso eu vi também muita gente cri criticando algo que é, é, é, é um evento curioso eu acho que Last of Us está conseguindo equilibrar isso bem Uh, especialmente pro pessoal que tá assistindo gente, a série. Gente, eu acho que jogo. eu vou ter que mostrar um spoiler, que esse daqui, quadro a quadro, ficou boa essa cena, você não achou? Então, exatamente sobre isso, eu acho que uh, tem muita gente criticando essa... Uh, uh, falando, ah, mas é uma, uma adaptação preguiçosa, né, eles só copiaram o roteiro de uma cena pra outra. Uh, sim, não? O... Enquanto o roteiro... É, é, é, duas coisas que precisam ser ditas. Primeiro, a cena original no game, ela foi fruto de uma Improvisação da Ashley Johnson, começa por aí. Uhum. Por isso que o diálogo ganha o peso que ele ganhou, porque o empurrão no personagem do Joel não estava previsto, foi uma coisa totalmente de improviso que funcionou muito bem. E outra é que assim, a cena na série ela está muito menos no contexto de game do que no game. No game, ela antecede uma cena de tiroteio. Na série, eles resolveram focar no diálogo. Então, é uma coisa que é fiel e, ao mesmo tempo, não é. Isso Sim. é uma coisa que o Craig Mazin e o Neil Druckmann estão sabendo é, lidar muito bem. Acho que em todos os episódios. Inclusive, o episódio do Bill é fruto disso. Vamos falar de narrativa? Então, a gente vai sair totalmente da questão do gameplay do jogo e vamos focar em como a gente consegue transformar esses dois personagens mais interessantes nesse contexto. E aí, eles contam muito bem essa história, independente do contexto do jogo. E, e, e o, o, o roteiro bom ele é absorvido, né, Paulo? Isso que é uma coisa que é... É interessante, né? Mas vamos ver é isso aqui. Exatamente. Se vocês não viram, desculpa, gente. Azar seu, vocês vão tomar spoiler <risos> na cara. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people too. You have no idea what loss is. Everybody I have cared for has either died or left me. Everybody fucking except for you. So você percebe que tem uma, uma, uma pequena diferença entre as duas cenas, mas ela é muito fiel de fato. E eu só exibi também porque a qualidade tá péssima, então acho que a viu não vai encher o saco aqui. Alguns mas é, outros, né? é muito boa essa cena. Sim. Ah, algo, o que eu quero elogiar com relação a esse, essa parte dessa adaptação é que é uma oportunidade... Um, a gente não vai atribuir somente aos dois, uh, os dois nomes, né? o Greg e o Neil, mas todo mundo que está atuando... Assim, uh, uh, jogos de grande uh, valor de produção como Last of Us... Tem todo um, um set, tem todo um motion capture envolvido. Então, o que vocês estão vendo na parte de cima do vídeo é a galera com um colan, com várias roupas ali, com, com, com pontos, né? Distribuídos no corpo para poder ajudar com o rigging dos, do, do, dos modelos 3D. Mas, o, no caso, o Troy Baker e a Ashley Johnson, eles estão realmente atuando no set como eles atuariam para TV, como eles atuariam para teatro. Um, é claro que a, as diferenças em termos de toda a interface ali com o pessoal que modela, o pessoal que anima inclusive que uma coisa muito importante de ser dita a, a L da Bella Ramsey é a L da ah, Bella tá maravilhosa, Ramsey tá maravilhosa. ela é bem é. diferente da, da Ashley Johnson que é mais padrãozinho né? a, a, gente, a, a Ashley jo a, a Bella Ramsey ela tá fazendo uma criança que é pitulante, que é, nossa ela, é, é, se a gente ficasse, sabe 5, 10 minutos com essa, essa criança que a vontade de enforcar porque ela não para quieta então, tá é. ótimo, porque é isso que é, é, a gente quer dar a Ellie nesse universo. Ela é uma pessoa que a vida toda, dentro de uma enclausurada, inclusive a gente vai ver parte disso na prévia do próximo episódio, um, esse sentimento de, liber, de, de liberação, de, liber, de é, liberdade, ele faz isso com a pessoa, né? Uh, instiga, Estimula todos os sentidos. O... Mas o que eu ia falar da, da, da, da tradução uh, do roteiro palavra por palavra para tela da, da série é que isso também deu uma, uma nova oportunidade para eles dirigirem muita reação e a, a, a câmera focar diferentes personagens. Então, por exemplo, uh, no último episódio uh, tem uma cena muito chocante, eu não quero spoiler essa, uh, uhum. mas é uma cena que no jogo ela tem a câmera no rosto do Joe, e na série eles colocaram essa câmera no rosto da Ellie, e são Sim. duas sessões muito diferentes, uma a gente vem de uma pessoa que sobreviveu uh, por décadas aí e tem um histórico muito violento a outra a gente tem uma pessoa com, assim uh, você, você, descolando o último fiapo de inocência que ainda existe ali que uh, uh, é uma experiência traumática que resulta, resulta num, endurecimento, num endurecimento muito cruel ahn uh, e o choque é totalmente diferente. Então... E a mesma história sendo contada, não tem tantas é, diferenças. É aquilo, sem por nem tirar. É a... a gente tá vendo é, o quebra-cabeça se formando. A gente tá vendo o, a influência que personagens que no jogo ali são NPCs, são personagens secundários, mas tudo que essas pessoas significam para o Joe e pra Ellie, tá muito mais evidente na série, porque elas têm mais tempo de câmera, elas têm mais falas. Então, o, o, o, eu convido para quem está acompanhando a série uh, prestar muita atenção no personagem do Tommy. Que hum. ele, não só... Ele, ele é, assim, muito importante na primeira parte da, da história, na próximas parte 1, mas ele tem um desempenho, ele tem um papel ainda maior na parte 2. E já como uma série tá marcada para a segunda temporada, uh, eu estou muito curioso para ver como eles vão transformar isso. Como é que eles vão expandir esse personagem que uh, agora a gente já, já sabe um pouco mais sobre ele. Uhum. É isso aí. The Last of Us. Fala, jogo detonado. Obrigado ao Pedro também Fortunato que estão nos acompanhando aqui. Obrigado a todo o pessoal que está conosco. Vou para uma próxima notícia aqui, Paulão. Vamos passar rapidinho as notícias aqui, já só para a gente...